Vocês devem conhecer os Ultra Supremos, certo? E com certeza os Primordiais. E ainda também temos os Ultra Version Dark. Beleza, mas essas não são as únicas fanformas do Ben 10 Amino. Também tem as famigeradas formas Ultra Version Light. E eu farei depois de muito tempo um vídeo falando sobre essas formas. Podem ficar hypados, galera, que é o tão esperado vídeo dos Aliens UVLs. Então fiquem ligados. E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje, eu trago para vocês tudo sobre o Nemetrix. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Nemetrix? Aí você deve estar se perguntando: "Que raios é Nemetrix?" Nemetrix Sumiu? Isso. Nemetrix. Sumiu? Sumiu? Nemetrix? Bom, galera, o Nemetrix é uma versão falsificada do Omnitrix original que foi criada pelo Dr. Psicobus. O kaiber usou frequentemente com o Zed e depois com o seu pronunciando para transformá-los em espécies predatórias dos alienígenas do Omnitrix. Então é como se ele fosse um anti-Omnitrix, entendeu? Já que ele, em vez de possuir espécies racionais, como no Omnitrix, que bem pode se transformar, ele se transformava em espécies e racionais que eram predadores dos ángeles do Omnitrix. Então vamos começar aqui falando da aparência dele, galera. Bom, o Nemetrix ele tem a forma de um hexágono. Ele é colorido vermelho e prata. O símbolo se parece com uma boca aberta com linhas um afiados, né? Que simularia a questão predatória e tudo, né? Ele é usado como um coleira em vez de um relógio de pulso. Respectivamente, dado o quão perigoso é, é o seu uso para criaturas sapientes como os humanos. Como recursos, galera, o Nemetrix ele tem a capacidade de transformar o usuário em seres não sapientes. Só que é assim, galera... Na série, o Nemetrix ele demonstrou possuir apenas a amostra de DNA de espécies que são predadoras dos alienígenas do Omnitrix, certo? Só que, no entanto, o Derek ele fala que o Nemetrix ele pode armazenar o DNA e transformar o usuário em qualquer espécie não sapiente, incluindo as não predatórias. Então, não necessariamente o usuário do Nemetrix ele vai virar um predador, entendeu? Ele pode virar qualquer espécie que não seja sapiente. Inclusive, galera, eu posso fazer um vídeo aqui no canal sobre tudo que o Nemetrix Pode fazer o usuário se transformar. Eu não tenho a série né? tudo que o Ben 10 pode se transformar com o Omnitrix. Bom, então eu posso fazer um vídeo sobre tudo que o Nemetrix pode transformar. O usuário vocês deixarem muito like e comentar. Eu faço aqui, viu, galera? Porque só para hypar um pouco em vocês, né? Alguns dos seres né, que o Derek confirmou que o Nemetrix pode aceitar o seu DNA. São, por exemplo, bichos temporais, Krakens. Que não necessariamente eles são predadores específicos de aliens do Omnitrix, ou até mesmo cachorros terrestres, né, que com certeza não é um nenhum predador de nenhum alien do Omnitrix, entendeu? Então, o Omnitrix tem toda essa capacidade, e ainda muito mais, galera, é assim... Anteriormente, o usuário se transformava com as instruções dadas por Kyber por meio dos seus assobios. Mais tarde, o Dr. Psicópolis equipou o Nemetrix com o um núcleo estabilizador roubado do Omnitrix para que o usuário se transformasse por conta própria. Então, não necessariamente precisa o Kyber assobiar para se, se transformar sozinho sem os comandos do Kyber. O Nemetrix ele tem a capacidade de evoluir alienígenas para sua forma suprema. É, Concedendo-lhes novos poderes e novas habilidades mais poderosas Esse recurso foi adicionado pelo Albedo durante a sua parceria com o caib Só que dos alienígenas do Nemetrix O único que realmente foi mostrado a sua forma suprema Foi o Panunciano Supremo Que a gente vê aí que foi poderoso o suficiente Para se libertar do estômago do glutão né, e evitar de ser digerido e tudo mais Inclusive eu fiz o vídeo do pior cenário possível do Panunciano Supremo Se você não viu clicar aí no card, mas aí você diz, ah Daniel, mas eu tenho curiosidade de saber de como seria a aparência, né? como seria as formas supremas dos demais predadores do Nemetrix. Bom galera, o Vini, ele fez um vídeo sobre isso, né? De além do Panunciano, outros alienígenas do Nemetrix com as suas formas supremas, como por exemplo aí o Tiranópolis, né? ficaria bem legal ele na forma suprema. Se você tiver curiosidade de ver, eu vou deixar aí no card o vídeo do Vini. Semelhante ao Omnitrix original, antes da recalibração, o Nemetrix pode exibir silhueta dos seus alienígenas e semelhante ao Omnitrix atual ele pode armazenar DNA dentro de si ele não necessita de um primus de uma corrente côlon que nem o Omnitrix atualmente né porque tá tudo armazenado no Omnitrix então o Nemetrix meio que funciona do mesmo jeito Bom, e o Nemetrix também tem avarias né mau funcionamentos inclusive tá aí mais um vídeo para a série do lookzinho de avarias e mal funcionamentos né ele já fez sobre vários Omnitrix aí né ele poderia fazer fazer sobre o Nemetrix também. Tá aí a ideia, Luquezinho. Mas enfim, o Nemetrix ele não possui o mesmo recurso do modo de captura do Omnitrix. Então tipo assim, o Omnitrix quando tem um novo DNA ali que tá disponibilizado para poder escanear, o Omnitrix vai lá, avisa o Ben e o Ben vai lá para fazer todo o processo de escaneamento. Agora o Nemetrix não tem isso, tá? então realmente eu acredito que se tiver aparecendo ali tipo, uma espécie nova, aí vai ter que fazer tudo manualmente, ali, não vai ser uma coisa que o Nemetrix já vai ser programado para fazer, para adquirir novas espécies, entendeu? Apenas seres não sapientes podem manejar o Nemetrix corretamente, né? por causa que o biofeedback do Nemetrix destruiria uma mente inteligente, como formas de vida sapiente não podem lidar com a natureza selvagem dos alienígenas do Nemetrix. Parasitas genéticos como o Scurdo também são capazes de portar grandes quantidades de mudanças neurais sem perder a sua inteligência apenas Caim e Phil usaram o Nemetrix mas com efeitos colaterais perigosos como perda de memória e mutação genética É por esse motivo aí que o Phil é um universo a gente vê que ele consegue se transformar no terror ranchula tudo isso foi graças ao curto período que ele utilizou o Nemetrix e predadores sapientes como os Vladats, uma espécie do vampiro que está no Omnitrix, é o Capitão Cork também, que é um, o predador dos Pisces Volans. Como eles são predadores sapientes, eles não podem estar tá no Nemetrix e sim no Omnitrix. Então, Agora, e, e como foi inventado o Nemetrix? Basicamente, o Dr. Psicopos e o Maué eles inventaram o Nemetrix para o usando esquemas incompletos mais cruciais do Omnitrix original para recuperar de bem usar suas peças, esquemas para aperfeiçoar o Nemetrix. O seu propósito era destruir o Azimute. com o Nemetrix agora aperfeiçoado com um pedaço do núcleo atual do Omnitrix que o Dr. Psicopos roubou do bem. Tais dispositivos não eram mais necessários para isso. O Albedo, em sua aliança com o Kaiba, ele fez algumas modificações, né? Como falado antes, né? Um deles era a característica evolutiva semelhante ao Super Omnitrix. E após os eventos de, por mais alguns cérebros, o Nemetrix foi levado sob custódia dos encanadores depois que o Kevin o removeu. Só que o Kaiba recuperou ele, grudado em você. Só que depois os encanadores recuperaram no final do episódio. Mas esse episódio é interessante para mostrar né, como é que o Skurd é bem útil, né? Por causa o Kaiba não precisou de um mascote, né? De um ser irracional para poder utilizar o Nemetrix ali Naquele episódio, o próprio Skander Ele serviu para que o Kyber Utilizasse o Nemetrix, mas que não tivesse Consequência ali da irracionalidade como a gente vê quando o Skurd Ele dá a ele as características do Ser Idoso, né? Pra lutar contra o Chama Tipo, o que o Skurd fez ali não foi transformar O Kyber totalmente no Ser Idoso Mas ele deu a partes do alienígena Que foram úteis para que ele pudesse Lutar contra o Chama, né? Já que Ele é a espécie predatória dele. Diferente do final Do episódio. O que ele fez foi transformar O Kyber no Tiranópolis, né? Totalmente Então teve aí a consequência dele não conseguir Controlar. Por ser um ser racional Controlando um ser irracional Muito Bom, galera. Os predadores que estão no MED do vamos citar alguns aqui e lembrando que o Derek confirmou que existem 10 espécies alienígenas do Nemetrix que foi as que o Kyber escaneou, né? É, capturou o DNA por causa que achou que eram os mais perigosos e tudo. E esses são o Lagartoide, que é o predador do Insectoide, temos aí o Siridoser, que é o predador do Chama, o Hipnótico, né? Que ele é um Psicoliopteriano, que ele é o predador do Friagem, o Mucilator, que ele é o predador do Crash Hooper. O omnivoráceo, ele é o operador de um galvaniano. O panunciano, que foi mais assim, um outro portador do Nemetrix, mas também, obviamente, também o DNA dele estaria no Nemetrix também. Ele é o operador do idem. O vermônico, né, que anteriormente era chamado de pernoico, ele é da espécie islamoide, que é o operador aí do, do armato. O terror ranchula, que ele é o operador do escarábulo. O tiranópode, que é um Calceflex, O que é o operador do enormossauro. E o vicetopus, que é o predador do cérebro crustacianos. E sim, galera, os alienígenas do Nemetrix, eles têm nomes, né, como, como vocês puderam ver aí, mas também alguns foram revelados às espécies, né, como o Tiranópode, né, como o um Vermônico, mas nem todos têm a sua espécie revelada, e outros, né, como... O Omnivorace eles são chamados pelo nome da própria espécie mesmo. Né? O Omnivorace é um Omnivorace. E o nome Nemetrix ele vem da palavra Nemesis, né? que é uma palavra que significa vilão, inimigo. Né? Antes, né, o Derek ele tinha chamado ele de Predatrix, né? que obviamente vem de predador. Só que aí eles, eles mudaram para Nemetrix, que para mim ficou um nome bem legal. Bom, como curiosidade, galera, o Kyber tem o um Nemetrix há cerca de 5 anos, né? que foi a época aí que o Dr. Psicopos piou ele e tudo né? com o Maué. E o Kyber ficou com ele até os eventos aí de Venezuela no universo que a gente conhece, né? O chip, galera, ele pode usar o Nemetrix com segurança devido a sua aparência convencional não sapiente. Os alienígenas do Nemetrix são beijos selvagens, enquanto os aliens do Nemetrix são aproximadamente o equivalente a humanos ou seres mais avançados. O nível de tecnologia do Nemetrix é hard 19 ou soft 20. O Azimuth ele não sabia da existência do Nemetrix antes de Confronto Parte 1. Ele falou o seguinte em relação ao Nemetrix. Nada mal para uma cópia barata. O Derek confirma que o Nemetrix não existe na Dimensão 23. Bom, o Derek ele também fala uma afirmação que eu já falei aqui no canal que eu não concordo. Que ele fala assim: que é possível, mas não provável, que as Somas Supremas possam ser mais fortes que os aliens do Nemetrix. Cara, é totalmente possível, por causa que eles são evoluções das presas dos predadores, então, tipo, como eu mostro no vídeo do pior cenário, os alienígenas, no, dentro do pior cenário, eles teriam que superar os predadores dele, né, pra poder ir evoluindo ao longo dos milhões de anos, chegar à forma suprema, entendeu? Então, para mim, já é um, é um fato que os supremos possam vencer os seus predadores, né? se você quiser ver isso só de mais aprofundado, eu vou deixar o, o vídeo aí no card, onde eu explico mais sobre isso. Mas o Derek falou que os predadores do Nemetrix ainda são eficazes contra suas presas, mesmo com fusões do Biominitrix, Depois eles podem caçar caçar qualquer coisa ou seja mesmo que o bem 10.000 vira aí um quadronormossauro e aí, a a ou pronunciando vire o tiranópode ele ainda seria eficaz contra a sua presa que teria ali a parte Que eles são capazes de caçar qualquer coisa então é isso galera esse foi o vídeo para vocês tenham gostado. Se gostado deixa aquele like se inscreva no canal se possível seja membro ative o sininho falou e tchau